No vídeo sobre a noção de satisfação para fórmulas relacionais e para quantificadores, eu mostro de que maneira um modelo, isto é, uma estrutura de interpretação e uma alocação de valores nele baseada, pode satisfazer uma fórmula quantificada com um quantificador universal ou um quantificador existencial. A ideia era usar o conceito de x-variantes, ou seja, usar uma alocação ρ estrela muito semelhante à alocação original ρ para variar adequadamente o valor alocado à variável x, a nossa variável aqui quantificada. No caso da quantificação universal, a tarefa consistia em verificar para toda x variante da alocação original. E no caso do existencial, consistia em encontrar alguma x variante adequada. Neste vídeo, consideraremos duas alternativas a essa definição original. A primeira delas consiste basicamente numa alteração notacional que transforma aquela primeira definição em algo um pouco mais fácil de trabalhar. Estou falando aqui da chamada interpretação objetual dos quantificadores. A outra consiste na interpretação substitucional, que é bastante intuitiva, mas que só funciona em casos muito específicos. Como veremos. No caso da interpretação objetual, o foco é nos objetos, nos indivíduos que fazem parte do nosso domínio de discurso. Ao invés, portanto, de falarmos de variantes de uma dada locação, consideramos uma variante específica, a saber, aquela que dá o valor A para a variável X. A interpretação da quantificação universal, portanto, nos diz que devemos olhar para todo elemento A do domínio. De maneira semelhante, no caso do existencial, queremos considerar algum objeto do domínio para o qual uma certa variante usa este objeto como valor para a variável x. Você pode querer contrastar aqui a primeira definição com esta e verificar que o foco que antes era colocado nas variantes aqui vai para os objetos do domínio. Como de costume, sabemos que devemos conhecer bem as condições para não satisfação. O modelo não satisfaz a fórmula para todo xφ, se si, e somente se. Si. Não é verdade que esse modelo satisfaça φ para alguma escolha de objeto do domínio. E o modelo não satisfaz existe xφ, se si, e somente se. Si. Não satisfaz φ para toda e qualquer escolha de objeto do domínio. Isso corresponde à nossa intuição. Não é o caso que existam objetos com propriedade Φ quando nenhum objeto tem essa propriedade. Exatamente como antes, o que fazemos é alterar o modelo original para um modelo com uma variante da alocação de valores original. A alternativa que eu gostaria também de considerar aqui é a chamada interpretação substitucional dos quantificadores. A ideia agora é deixar os modelos quietinhos. Não apenas as estruturas de interpretação seguem intocadas, mas também as alocações de valores. Como fazer neste caso para internalizar o nosso todo e o nosso algum na linguagem de primeira ordem como quantificadores? Lembre-se de que não faz sentido considerar a fórmula Φ como recebendo um objeto do domínio como argumento. Não se mistura sintaxe com semântica. Por outro lado, podemos imaginar que esta fórmula Φ, no lugar da variável x, contém o termo T. Os termos são nomes para indivíduos e, portanto, se eu quero considerar todos os indivíduos, eu posso falar em todos os termos. E se eu quero considerar algum indivíduo, eu posso falar em algum termo. Sugiro que você pare o vídeo agora e reflita em que situações esta ideia pode correr mal. Em que situações, exatamente, pode haver um descompasso entre os termos que expressamos na nossa linguagem e os objetos que existem no nosso domínio? Considere a seguinte assinatura. Temos um símbolo de função nulário, z, um símbolo de função unário, parágrafo, e um símbolo de relação unário, p. Temos também um símbolo de variável, x. Deve estar claro que todo termo nessa linguagem tem uma das seguintes formas. x, z ou o símbolo de parágrafo iterado n vezes seguidos de x ou z. Na nossa interpretação, escolheremos como domínio o conjunto dos números naturais. O símbolo de constante z será interpretado como o um número zero e o símbolo de função unário parágrafo será a função que recebe um número natural e devolve o sucessor do seu sucessor. Ou seja, recebe a e devolve a mais 2. Além disso, o símbolo de predicado unário P será interpretado como o predicado ser par. Finalmente, como alocação de valores para a nossa única variável x, escolherei o número natural zero. A questão que nos faremos agora é se, no nosso modelo, feito pela interpretação i e a alocação ρ, a sentença para todo x, P x é satisfeita. Segundo a interpretação substitucional da quantificação universal, portanto, a pergunta consiste em testar se o nosso modelo I.R.O. satisfaz a sentença P de t para todo o termo t. E, por sua vez, a primeira parte desta afirmação consiste em perguntar se o número natural denotado pelo termo t é par. É fácil ver agora, contudo, que ρ é par, zi é par, e cada um dos demais objetos denotados pela função parágrafo interpretada, aplicada n vezes sobre zi ou sobre ρ, consiste nada mais do que no número par 2n. No domínio dos números naturais, nós sabemos perfeitamente que nem todos os objetos são números pares. No entanto, Nesta assinatura assim interpretada, neste modelo, todos os objetos para os quais nós temos nome denotam números pares. E isso é bastante contraintuitivo. A saber que o fato de uma fórmula ser satisfeita ou não em um modelo possa depender da linguagem que nós temos disponível e, em particular, de quais objetos que podem ser nomeados nessa linguagem. Observe que a tarefa de dar nomes às coisas, pensando que nomes constituem de strings, por exemplo, pode ser simplesmente impossível. De fato, se o alfabeto for enumerável e os nomes forem strings finitas, é impossível dar nome para todos os objetos de um conjunto não enumerável, como, por exemplo, o conjunto dos números reais. O problema pode ser resolvido nesse caso, claro, considerando um alfabeto não enumerável. Mas o ponto aqui é o seguinte... A interpretação substitucional dos quantificadores é muito interessante. Usa apenas recursos linguísticos e não exige referência aos objetos do domínio ou a alocações de valores x-variantes. Mas a interpretação substitucional somente coincide nos seus diagnósticos acerca da satisfação de fórmulas com a interpretação objetual. Quando pudermos garantir que na linguagem há nomes para todos os objetos do domínio. E convenhamos, a priori é impossível garantir isso, ao menos se permitirmos que a linguagem seja construída independente de termos em foco uma interpretação pretendida específica. Eu gostaria de fazer algumas observações adicionais sobre o comportamento das fórmulas quantificadas no que diz respeito a certos links que são estabelecidos entre a variável quantificada e ocorrências desta variável no escopo daquele quantificador. A primeira observação diz respeito ao que eu vou chamar de quantificações ociosas, quantificações que são permitidas pela gramática da linguagem de primeira ordem, mas que não se prestam a nenhum papel reconhecível, no sentido de que elas não modificam o significado da fórmula correspondente. Suponha que temos uma fórmula mais ou menos com essa estrutura, e que nos átomos dessa fórmula aparecem algumas variáveis, tais como y, w. O resto da estrutura não me interessa muito. Tem alguns conectivos. Suponha agora que adicionamos um quantificador sobre a fórmula anterior. Suponha que esse quantificador seja sobre a variável x, que é uma variável que não ocorre na fórmula anterior. A pergunta agora é, se eu tiver um modelo, I, Rho, e estiver interessado em saber se esse modelo satisfaz uma das duas fórmulas sobre as quais temos falado, a saber se eu quero descobrir se esse modelo satisfaz esta fórmula e descobrir se este modelo satisfaz esta outra fórmula, deveria ser óbvio, graças à interpretação da quantificação universal, que a fórmula mais grande, a fórmula que tem a quantificação acima da fórmula anterior, ao ser interpretada, me exigirá olhar para todas ou alguma variantes da alocação que faz parte do modelo. Ou ainda, considerar todos os valores que podem ser dados para x pela alocação ρ no domínio da minha interpretação. Mas se o x não ocorre na fórmula anterior, a fórmula mais pequena, em nenhum momento do cálculo recursivo do significado dessa fórmula teremos que fazer referência a x simplesmente porque x não aparece em lugar nenhum. Portanto, nesse caso específico, e em qualquer caso, como pretendemos argumentar aqui, a nova fórmula e a fórmula anteriores são equissatisfatíveis. A seguir, eu quero considerar o problema de renomear variáveis. Particularmente, eu quero argumentar que o nome dado a uma variável ligada é completamente irrelevante desde que as ligações sejam mantidas. Suponha agora que tenhamos uma fórmula com a seguinte estrutura: em cada um dos átomos desta árvore eu representei as variáveis que ocorrem nele livres e agora eu adiciono um quantificador sobre esta fórmula. Algumas ligações foram estabelecidas. Este x e estes outros dois que ocorrem no escopo desta quantificação são o mesmo x. Mas suponha agora que, ao invés de focar no nome desta variável, eu opte, ao invés, por focar nos links. O que ocorre agora se eu pegar um nome novo, uma variável que não ocorre em canto nenhum, digamos a variável w, e renomei as variáveis que ocorrem nos ditos links por w. Ora, o que antes dizíamos sobre a interpretação daquele existencial quando buscávamos por uma x variante adequada, diremos agora sobre w variantes, onde w é o objeto linguístico que ocupa o lugar da variável x. Mas o que nos interessa nas variantes não é o objeto linguístico, mas a sua interpretação. Se antes eu dava o valor para x e agora eu dou o mesmo valor para w, nas ocorrências de w, que são as mesmas ocorrências do x anteriormente, o significado da fórmula, mais uma vez, não mudou. Essa é a justificativa intuitiva por trás da ideia de que variáveis ligadas podem ser renomeadas. É como uma função que tem um certo parâmetro de entrada chamado x e que na sua definição faz várias referências ao dito x, que pode agora ser pensada como uma função sobre w, desde que todas as menções anteriores a x sejam trocadas por w e não haja outro w dando sopa dentro dessa função. Note que nenhum dos dois argumentos que eu acabei de apresentar, na parte 1 e na parte 2, são demonstrações matemáticas. As demonstrações, obviamente, precisam ser verificadas por indução estrutural sobre todas as fórmulas, ou seja, precisam ser garantidas para cada φ que ali aparece. Eu gostaria de chamar a atenção sobre o requisito feito na parte 2, de que a variável y, que é usada para renomear o x, não pode ocorrer livre na fórmula Φ. Para exemplificar o que pode acontecer de errado se não tomarmos esse cuidado, considere o seguinte exemplo muito simples. Contraste agora o que ocorre, primeiramente, quando eu coloco a quantificação sobre x nesta fórmula, e, em seguida, quando eu renomeio cada um desses x como y. Uma coisa que já é bem clara, que se antes havia uma ligação entre a quantificação e uma das variáveis que ocorria na fórmula R de xy, essa ligação continua existindo, mas há agora uma outra ligação espúria que acabou de ser estabelecida. Em si, isso não precisa ser um problema. No entanto, considere quais são os modelos que satisfazem a fórmula da esquerda e quais os modelos que satisfazem a fórmula da direita. O modelo de uma relação binária é um grafo. Se ρ de y representa o valor atribuído à variável y pela alocação ρ, satisfazer a sentença da esquerda significa garantir que esta relação binária em verde conecta todos os indivíduos do grafo a um indivíduo ρ de y. Esta fórmula só é satisfeita se ρ y for uma espécie de atrator universal. Considere agora um modelo para a fórmula da direita, uma fórmula que expressa a propriedade de reflexividade da relação R. Neste modelo específico que aqui consideramos, ρ de y não é um atrator universal. Note que o modelo da esquerda não é reflexivo. E no modelo da direita, a interpretação de y não é um objeto ao qual todo o objeto do grafo esteja relacionado. Portanto, é possível satisfazer qualquer uma dessas fórmulas sem satisfazer a outra. O processo de renomear destruiu completamente o significado da fórmula original. Considere agora a fórmula com um existencial no topo da fórmula Φ, um existencial sobre x. Mais uma vez, os links foram alterados da fórmula da esquerda para a fórmula da direita, que é produzida renomeando x como y. Um y que já estava lá foi capturado pela nova quantificação. Mais uma vez, podemos considerar dois modelos. No modelo da esquerda, após determinar quem é o objeto denotado por Y através de ρ, para satisfazer aquela fórmula, eu preciso garantir que há um objeto que está ligado neste ρ de Y. Enquanto que do lado direito, eu preciso garantir que há algum objeto que consegue enxergar a si mesmo. Por acaso, se eu escolher este objeto como ρ de Y... A fórmula é satisfeita. No entanto, no modelo da esquerda, não há nenhum objeto ligado a si mesmo. E, portanto, a fórmula da direita não é satisfeita nesse modelo. A moral da história aqui é, você precisa tomar muito cuidado antes de criar ou quebrar links. Na seguinte ilustração, eu considerarei esta fórmula... E me perguntarei sobre quais as condições para que ela seja satisfeita por um modelo e quais as condições para que ela não seja satisfeita por um modelo. Não me interessa em particular qual modelo, qual interpretação e qual alocação de valores. Eu vou usar aqui apenas as cláusulas recursivas sobre a definição de satisfação. Considere, portanto, um modelo que satisfaz a fórmula neste slide. Trata-se de uma quantificação universal e, portanto, a cláusula correspondente de satisfação nos diz que a fórmula interna a esta quantificação universal deve ser satisfeita para o modelo com a mesma interpretação e a alocação variante na qual a é o valor de x. As cláusulas de satisfação da implicação, por sua vez, informam que, se o seu antecedente for satisfeito, o seu consequente também tem que ser. No antecedente, encontramos uma fórmula relacional, a cláusula de satisfação correspondente nos diz que a alocação de valores deste modelo aplicada à variável que aparece nesta fórmula devolve um objeto que tem a propriedade HI. Simplificando, como este objeto é justamente o elemento A do domínio, podemos dizer que, neste caso, A pertence a HI. Do outro lado, temos mais uma vez um quantificador universal na frente de uma implicação, onde a cláusula de satisfação da quantificação universal nos diz que para todo objeto b do domínio que seja usado para interpretar a variável y, a fórmula implicativa correspondente é satisfeita. Usando mais uma vez a cláusula da implicação, podemos dizer que se o antecedente desta implicação é satisfeito neste novo modelo, o consequente também é. Mas satisfazer o antecedente, uma fórmula relacional, consiste em nada mais do que verificar que o par AB goza da propriedade E. No consequente, mais uma fórmula relacional, que ao ser satisfeita neste modelo, impõe que a propriedade PI se aplique ao objeto B. O resultado é bastante intuitivo. A fórmula que tínhamos no início para ser verificada exige que, ao escolhermos um objeto arbitrário A, sejamos capazes de verificar uma certa implicação. Segundo esta implicação, se o objeto A possui a propriedade H, então, se agora escolhermos um objeto B arbitrário, precisamos satisfazer uma outra implicação. Supondo agora que o antecedente desta implicação seja satisfeito para os objetos A e B nomeados anteriormente, resta-nos apenas verificar que este objeto B possui a propriedade P. Para tomar um exemplo do que essa sentença poderia estar dizendo, Suponha que no domínio tenhamos organismos vivos. Uma interpretação do predicado H sobre organismos vivos poderia ser o predicado ser herbívoro. A relação E binária poderia denotar a propriedade de comer, quando um certo organismo come outro. E a propriedade P poderia ser a propriedade de ser uma planta. Assim sendo, tome um organismo vivo qualquer. Suponha que se trate de um herbívoro. Tome agora um outro organismo vivo qualquer. E suponha que o primeiro, o herbívoro, coma o segundo. Então, devemos ser capaz de concluir que o segundo é uma planta. Organismos arbitrários que são comidos por herbívoros arbitrários são sempre plantas. Em outras palavras, eliminando esses A's e B's, podemos dizer que herbívoros comem apenas plantas. Se você tem alguma dúvida sobre de onde surgiu esse apenas, tente traduzir a sentença herbívoros comem plantas usando a mesma assinatura, e a mesma interpretação para os símbolos dessa assinatura. Compare o resultado da sua tradução com esta fórmula original. De maneira complementar, vamos verificar agora em que condições que este modelo e Rho não satisfaz a fórmula original. Se a fórmula original não é satisfeita, ou seja, se não é verdade para todo a, a pertence a D que uma certa propriedade vale, é porque esta propriedade não vale para algum A a pertence a D. A propriedade é implicativa e dizer que não vale uma certa implicação consiste em dizer que temos como satisfazer o seu antecedente sem satisfazer o consequente. Mais uma vez, o consequente é uma quantificação universal e dizer que ela não é satisfeita é dizer que há algum contra-exemplo, algum objeto tal que a propriedade interna a esta implicação não é satisfeita. Essa propriedade interna é implicativa e, mais uma vez, a interpretação da implicação nos faz concluir que o seu antecedente é satisfeito e o consequente não é satisfeito. Resultado, ser capaz de assegurar a existência de um certo objeto A no domínio, que tem a propriedade H, e, ao mesmo tempo, assegurar a existência de um objeto B no domínio, tal que o par b tem a propriedade E, enquanto que o B ele próprio não tem a propriedade P. Usando a nossa interpretação anterior, no mundo dos organismos vivos, temos que encontrar um herbívoro A que come algum organismo vivo B, organismo este que não é uma planta. Esta é exatamente a negação da sentença herbívoros comem apenas plantas. Há herbívoros que comem coisas que não são plantas. Muito a propósito, note que esta tarefa também nos dá um critério de verificação de que uma certa sentença da linguagem natural foi expressa corretamente, bem traduzida, na linguagem formal da lógica de primeira ordem. Com efeito, imagine que começamos da sentença herbívoros comem apenas plantas, e que decidimos representar a propriedade de ser herbívoro com o símbolo H, a propriedade de ser uma planta com o símbolo P, e a relação binária de comer com o símbolo E. Suponho que escrevemos agora essa sentença e queremos saber se ela consiste em uma boa tradução da sentença original, em português. Usando as cláusulas recursivas da definição de satisfação, devemos ser capazes de verificar que, no modelo pretendido da nossa linguagem, a fórmula que escrevemos na lógica de primeira ordem é satisfeita sempre que herbívoros comem apenas plantas e não é satisfeita sempre que há herbívoros que comem objetos que não são plantas. Em outras palavras... O modelo satisfaz a fórmula se e somente se aquilo que desejamos dizer em português usando essa fórmula é o caso.